Bora para os principais lançamentos de games agora do mês de janeiro. Bom galera, como vocês sabem, né, o mês de janeiro não costuma ser tão forte em termos de lançamentos, a gente tem o um início de ano mais lento aqui, mas ainda assim a gente separou alguns lançamentos que a gente mais está aguardando para esse mês, já começando no dia 20 de janeiro o lançamento do Rainbow Six Extraction, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Stadia e PC. E esse game tem uma pegada diferente do Rainbow Six Siege, aqui o foco do game é mais um co-op PVE. A gente tem ali uma equipe de jogadores que precisam enfrentar umas criaturas alienígenas. Né? Cada partida é uma incursão com três jogadores que precisam assumir funções táticas ali naquele lugar e realizar alguns objetivos. E esses objetivos, né, assim como os inimigos, são sempre aleatórios e gerados ali proceduralmente. Então, a cada vez, a equipe precisa estudar bem o lugar antes de definir a melhor tática para aquela incursão, fazer ali um reconhecimento inicial e aí sim definir as melhores rotas ali para os objetivos e para enfrentar as criaturas. O legal é que depois de concluir os objetivos, objetivos de uma zona do mapa tem como os jogadores decidirem se eles querem continuar para a zona seguinte daquele lugar para pegar mais loot ou eles podem ir para a zona de extração direto para garantir o que eles já conquistaram é um dilema interessante ainda mais contando que as incursões têm um cronômetro ali para adicionar uma camada de pressão a gente já teve a oportunidade de jogar a alfa fechada do game e a gente vai testar a versão final dele aqui no canal no dia do lançamento aí no dia 28 de janeiro tem um lançamento que eu sei que tem muita gente que tá esperando que é o Pokémon Legends Arceus que vai sair para Nintendo Switch e esse vai ser um novo game de Pokémon que combina bastante aventura e exploração, misturando ali elementos de RPG que já são clássicos da franquia. Aqui a gente vai explorar a região de Hisui, muito tempo antes dos eventos do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. E a gente já chega com a missão de estudar os Pokémon da região e completar o primeiro Pokédex. E ao longo da jornada a gente vai ter que descobrir os mistérios ali do Pokémon mítico Arceus. Pelo que deu pra ver, o game não vai ser de mundo completamente aberto. Ele vai ter uma pegada que lembra bastante Monster Hunter Rise. A gente viaja ali de uma aldeia para alguns lugares específicos e aí nesses mapas a gente vai poder explorar como uma área aberta. A promessa da Nintendo é que em cada área a gente tenha muitas atividades e muita coisa para explorar, mas eu confesso ali para vocês que pelos trailers que a gente viu até agora, não deu para ver muito dessas atividades. Eu ainda tenho aquele medo, né, que os mapas sejam um pouco vazios e sem muitos NPCs e com poucas atividades ali, né? Mas para ver se é isso mesmo, a gente vai ter que conferir no lançamento, então vocês já podem programar para conferir a gameplay no dia do lançamento aqui no canal. E aí, nesse dia vai sair também o Uncharted Coleção Legado dos Ladrões para PlayStation 5 e futuramente vai sair uma versão dessa coletânea para PC. E essa coletânea inclui o Uncharted 4 e o The Lost Legacy, agora atualizados para a nova geração. Nessa versão, os games eles têm carregamento mais rápido, né? suporte para áudio 3D e alguns modos novos: né? o modo fidelidade com 4K e 30fps, o modo desempenho com 1440p e 60fps e o modo desempenho Plus com 1080p e 120fps mas esse modo ele requer um monitor com taxa de atualização de pelo menos 120 Hz. e quem já tem os games em edição física ou digital vai poder comprar o upgrade por 50 reais na psn só não dá pra fazer isso se a pessoa só tem aquela versão do uncharted 4 que veio na ps plus bom galera nesse mês também tem a chegada para pc do god of war e do monster hunter rise pra galera que curte né e aí galera o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora para o mês de janeiro não são muitos games mas tem alguns games interessantes que a gente quer conferir aqui no canal. Comentem aqui o que é que vocês estão esperando agora para esse mês. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Blog Nerd, né? Galera, valeu demais quem acompanhou o vídeo até agora aí. Até a próxima.